Vamos aprender a construir uma pergunta de verdadeiro e falso. primeira coisa a fazer é ir ao bloco administração do lado direito. Administração. Vamos em banco de perguntas e clicar em perguntas. Então, selecione uma categoria já criada anteriormente e clique em uma nova questão. Selecione verdadeiro e falso adicionar, verifique se já está na categoria que você deseja, coloque um nome para a pergunta, neste campo você vai colocar a frase da questão, então pode, tem que ser uma afirmação para que seja verdadeiro ou falso, aqui marcação padrão é o valor dessa questão que você pode configurar agora ou posteriormente feedback geral é a frase que todos os alunos vão receber ao final da questão e aí você pode colocar informações sobre o conteúdo que foi trabalhado, links para que ele possa saber que conteúdo foi trabalhado aqui você vai definir se a resposta é falsa ou verdadeira, a gente vai colocar verdadeiro que é uma afirmativa verdadeira e a gente pode colocar um feedback para a opção verdadeira ou um feedback para a opção falso dependendo da resposta do, do aluno ele vai receber um tipo de feedback. Ao final, basta clicar em salvar mudanças e está criada a sua pergunta.